Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com esse clássico, cara, que, na minha opinião, é um dos melhores clássicos que eu já joguei, Adventure island 2. Então vamos lá, cara, sentir essa nostalgia, porque relembrar é viver. Partiu o gameplay! Cara, vou tentar fazer um speedrun aqui, tentar ir o mais longe que eu puder em 30 minutos, sem cortar, sem pegar os atalhos que tem pelos mapas. Vou pegar somente atalhos para ganhar tempo, não atalhos para pular fases. Beleza? Vamos no single play aqui, normalzão. Só vamos. Cara, esse Esse jogo traz muita recordação, cara. Foi minha infância inteira jogando isso e Super Mario e Contra, mano. Contra é excelente. Pretendo trazer Contra, Super Mario e qualquer outro jogo que vocês tenham. Que vocês queiram, na real, que eu traga, é só deixar aí nos comentários. Jogos 64 bits que eu vou trazer pra gente zerar aqui. Beleza? Se não der pra zerar esse game Hoje, eu vou fazer outro vídeo Terminando ele só nem um beleza Cara, eu pego todos eles O que eu mais gosto é o Pterodáctilo, mano não, não tem como, não tem um melhor que o Pterodáctilo velho Opa, morre, cara Beleza, foi Cara, esse game é muito bom, mano Muito, muito bom quem jogou ele sabe o quão excelente é esse game. Pra quem nunca jogou, eu estou jogando no emulador do Nintendinho esse jogo, né? Adventure Slender 2. Nintendinho. Ou o famoso PlayStation para quem não quem não conhece. Só vamos. Cara, isso aqui é bom e não é. Cara, pegar isso aqui é bom ou não é? Eu quero me desfazer disso. Agora não tem como. Mas vambora. Eu vou perder o atalho que tinha ali pra pegar tempo. Beleza. Mais. Aqui vai ter atalho pra pular de fase. Nós não vamos pegar ele. Foi -se embora, galera. Nossa, o skate dá muito ponto, mano. What the fuck? Muito bom. Cara, será que a gente consegue pegar uma vidinha aqui, Bom, seria da hora se eu conseguisse. Mas beleza. Tizen e GG. Cara, vamos... Vamos só com o porretinho. Pra ficar mais fácil de pegar de dinossauro, cara. O skate partiu. Vamos que vamos. Beleza. Vamos pegar tempo aqui, cara. Esse, esse macete aqui não é pra pular fase. É somente pra pegar tempo. Beleza? Nossa, mano. Será que a gente consegue pegar tudo? Foi. Vai ser tudo, hein? 100% de um rate, hein? Ah, cara, tem que ficar um pra trás. Beleza, o mais importante é esse aqui. Vamos que vamos, galera. que isso, cara? Lembrando que essa fase aqui, ela exige muito tempo. Essa fase aqui, você não tem tempo suficiente pra terminar ela. A não ser que você passe correndo. Aí você consegue. Ah, queria pegar o dinossauro Que bosta, velho Eu quero aquele dinossauro em vermelho ali pra fase de lava Só tá vamos que vamos Morri ele de maneira burra Cara, tô meio que no ban, hein Vamos passar disso tipo aqui logo Vou pegar isso de novo não, cara Vamos que vamos de fogo é muito bom, cara. Fase de lava então é excelente, porque ele não queima. Tem que pegar isso aqui, porque senão não dá tempo de passar. Opa, ganhamos um... a vidinha que a gente perdeu. Vamos que vamos. Foi, galerinha. Cara, que saudade de jogar esse jogo, cara. Lembrando que eu não treinei pra fazer esse gameplay pra vocês, tá? Então, eu tô meio enferrujado, mas é isso aí. já já tem chefe, vamos sem, vamos economizar o máximo ali galera, a gente juntar o máximo quando chegar lá na frente vai ficar mais difícil, vamos precisar deles, acho que vai me dar outro aqui, nice, azul, esse também é bom pra fase de gelo que ele não escorrega, Essa fase aqui é outra que o tempo acaba antes de você conseguir terminar ela, cara. Boa. Toda vez que você pula alto demais e bate nos espinhos ali, ele é como uma barra de tempo, mano. Isso é bem apelativo. Cara, eu não consigo pegar o um level up. Opa, já temos dois azuis, hein? Essa fase aqui é bem chatinha, mano. Esse bicho é muito nojento, velho. Vem embora. Esqueci disso. Esse bicho vai ficar sugando o tempo. Era melhor morrer do que... Deixar ele morrer de qualquer forma. Pegar aquele bicho ali é meio que suicídio. Mas essa fase aqui é um inferno de qualquer forma. Cara, não pegar o ovinho aqui... Ah, eu tô sem nada, velho. Vim na cara e a coragem. What the fuck. Sim, que é bom, pô. Vou dar o okay que aqui. Mais. Marretinha, marretinha é bom. Cutelinho, vamos tacar cutelo nos caras. Opa! Acho que aqui tem alguma coisa, hein? Tem não Mas... opa! Aí sim, já é o terceiro, hein, galera? Vamos que vamos! Cara, já morri duas vezes, what the fuck, mano! Ah, cara, eu não consigo pegar uma vidinha aqui, velho. Que isso? Cara, é chefe, se eu não me engano é fase de larva. Vamos testar o nosso. Vambora com esse neném aqui pra gente passar isso aqui bem rapidinho. Opa! Só bom. Né? Merda. Que saco, mano. Vamos na cara e a coragem. Telinho, tá bom, tá é bom. A ah, cara só vai ter vindo por cima mesmo. Mas, se eu não me engano, aqui vai dar o Pterodátil, então, então tá bom também. Esse vermelho a gente consegue mais dele depois. Vem que eu matei tirar, cara. que é bem chatinho. Nice. Só vem, né? Esse aqui é o melhor de todos, galera. Esse aqui é o melhor de todos. É só aí. Porém, o vermelho seria melhor pra enfrentar o chefe aqui, hein. Cara, não vi. Ah, o de lá de trás estava andando. Que vacilo, mano. Que vacilo. Cara, eu vou dar um... Acho que dá um save aqui. Que merda. Que merda, viu? Mais que merda, viu? Eu ia dar um save ali pra poder voltar. Acabei que eu apertei o botão errado. Vamos que vamos. Agora eu vou passar bem rapidinho. De voltar lá logo. Passar bem rapidinho para não ficar brincando muito não. Ah, cara, eu ia dar save respawn lá, mas não deu certo. uma ouvir, mas já é bom Beleza, só vamos aqui no slot 1 vamos que vamos. Cara, eu não gosto muito de andar com skate não, vocês que estão vendo eu perder o skate assim, é porque eu prefiro andar sem o skate mesmo Vamos conseguir quando ele pegar ponto? Não, não vale a pena não Bora logo que é isso, mano? Vamos que vamos Deixei de fogo lá, hein Não podia ter deixado esse de fogo lá não, cara vacilo Mas vambora Esse de fogo ia ajudar no chefe Mas beleza, lá, lá a gente pega o Pterodágio Outro vida ah. ah cara, vamos aproveitar esse bichinho aqui então Vamos acelerar isso aqui perder essa bichinha aqui. Cara, isso aqui é um avanço, galera. Dá pra gente pular lá, hein. Mas vamos, vamos sem o avanço. Vamos fazer o chefe mesmo. Mas que dali é um avanço. Já dava pra ir pra segunda fase, cara. Já pulava esse abacaxi aqui. Será que tá aqui? Não. Pô, cara, que vacilo, velho. E agora eu tô sem bichinho nenhum. Acho que é o de gelo. O de gelo nem me interessa muito, não. Ah, cara, como que eu morri, velho? Pô, ganhei uma outra life. Cinco vidinhas já. Beleza. Ah, que merda. Nossa, essa fase é horrível, mano. Eu tinha pulado essa fase aquela hora. Vamos que vamos. Mas tá bom, aqui vai dar o Ness, cara. O Ness é bom. Eu gosto dele, eu gosto dele. Fase d'água, ele é excelente. Lembrando que não pode se encostar nesses espetos preto ali Galera, outra coisa Todos os jogos de emuladores que eu jogar aqui Que vocês queiram que eu deixe o link para download Do emulador e dos games É só deixar aí na descrição Que eu passo a botar na, no link do vídeo, beleza? É isso, cara é só deixar nos comentários aí Que eu deixo na descrição faço isso aqui também não é muito difícil não Já foi Ali embaixo, se não me engano, tem um, tem, tem um azul. Não sei se é um azul um vermelho. Ah, mas eles morrem. É só a cartinha para pegar, se você tiver com nós mesmo. Mas tem uma cartinha do vermelho ali, cara. Porra, outro castelo, Outro, outra caverna, porque dessa vez nós estamos fazendo tudo que nós não fizemos? Essa aqui é horrível também, cara. Essa aqui é contra o tempo. E já tá eu no bando. Essa, essa aqui é contra o tempo E tá eu no bando Essas contra o tempo É pior do que você enfrentar porque que você tem que matar os bichinhos para passar Se eu não me engano aqueles é que eles dão um né Mas Eu não tô afim de pegar o Ness não Sério Mas ele é muito lento Essa fase já é contra o tempo Pegar o Ness aqui é meio rabuda Deu tempo. Mas nice. tem alguma coisa aqui. Não sei se é lá no final, beleza. Mas tem alguma coisa ali. Não sei se é essa fase ou outra. tô confundindo. Pode ser. Acho que se tem alguma coisa em uma fase dessa aí no final. Tem. Pra dois mil pontos. Daqui a pouco a gente ganha outra vidinha. Deixa eu já dar um save aqui logo. Se der merda, nós voltamos. Beleza, vamos que vamos. Ah, eu tô sem assim vermelho, mano. Saco. Essas bolinhas são chatas para um caralho. Galera, quase correu, quase correu dele, hein? Os com base. Ah, por baixo, mano. Aqui ah, vacilo. Beleza, mas eu acho que aquele dele não vai fazer falta, não. Sim, eu espero que não faça falta, né? Ou vai fazer falta? Pô, não deu nada, sério. Geralmente os corvos, eles deixam cair. o, esses tucanos, sei lá. São um corvos, um tucano, eles deixam cair ovo, cara. Ah, nossa. Tá bom. mil pontos é bom. Daqui a pouco a gente ganha outra vidinha. Vamos já salvar de novo. Beleza, mestreco. Não tem nada aqui. Vamos sem o vermelho mesmo. Vamos pegar o pterodátil aqui. Vamos de pterodátil. O que será ainda? Tá querendo me matar, cara. Cara, se eu perder de novo, eu vou te chutar, mano. Quase, hein? Morre, caralho. Nossa, mano. Tá mais difícil a impressão minha essa porra. Cara, a gente não pode perder esse bicho aqui não, hein? Tá bom? Porque se eu pulo nele ali, o ovo ia quicar. O ovo, o que que já era Beleza Esse treco de novo, vamos passar dele de primeiro aqui Passar bem rapidinho Pra não ter caô Deixa eu dar um save aqui, qualquer coisa a gente já volta daqui Beleza dessa vez só passou a ah, dividiu lá, mano Foi galera Nossa, que bom velho. Nice, nice, nice Vamos dar outro save aqui Qualquer coisa a gente respawna, mano Foda-se Tá galera Vamos economizar o máximo de que a gente puder Esquetinho Partiu Pedrinha Dessa vez foi bem fácil Galera, esqueminho pra você saber se tem coisa escondida no mapa fica atacando uma a machetezinha. Machete, martelo, marreta, sei lá, cutelo, chama do que quiser. Mas é só ficar atacando essa porrinha aqui. Esse bicho aqui vai dropar um ovinho, cara. A gente tem que pegar ele, hein? O ovinho vermelho, cara. Esse ovinho aqui é bom ainda. O vermelho é bem melhor que o azul. Bom, agora no começo eu acho o vermelho melhor que o azul. Porque.. Porque a maioria dos chefes agora são. são de lava. Merda. São de lava. Aí eu pego o vermelho e entrego ele com 2 segundos. Muito bom. Ó, tá nesse, hein? Tá não. É, o NES vai ser bom nessa aqui, cara. Vamos guardar esse NES. Galera, acho que eu vou acelerar mais um pouquinho Por causa daquele tempo que a gente perdeu lá Então, nas próximas fases eu vou pegar o Pterodátilo Pra andar mais rápido Esse bicho é chato, cara eu tinha esquecido da, da existência dessa bosta Vai vir mais um Se eu não me engano vai vir mais um, cara Esse bicho é chato demais, mano né? Ele vem quando você menos espera Ah, cara, aquele dele dava o... Fudeu Não dá mais tempo não vai vir mais um... Ah, não, aqui não. Nice. Vai estar fase vai vir uma porrada desse bicho me girando pelas costas. Um saco, mano. a ah, caralho, só pega esse 200, mano. Tá me perseguindo, velho. Tá, aqui não tem como pegar a pterodactyl pra adiantar. Então vamos a pé mesmo. Nós podíamos ter pego o nosso Ness. Mas, eu não sei se valeria a pena arriscar perder ele aqui, porque eu não sei se vai me dar outro. E ele vai ser bom para o mestre. Já que o mestre vai ser da água. Olha o carinha. Morre, meu filho. Oh, outro chatinho, cara. Não dá esse machete, não dá. Pontinho, isso é pontinho, esse é pontinho, pontinhos são bons Oxigênio, boa. Eita! Solta, caralho! Ah, velho! Eu achei que era oxigênio, mano, que merda! Ah, bom de néz, vamos de NES, vamos acabar com isso aqui bem rapidinho. Mano, mano, eu juro que eu pensei que era... Que era oxigênio, mano Juro que eu pensei que era oxigênio Juro buguei cara porque eu pensei que aquilo era oxigênio, mano? Porra, tô achando que eu tô jogando por quê, viado? Boa, machete, cara Vamos menos mesmo já essa machete Morre ah, me pega agora, íngua Cara, aqui tem uma coisa Esse final de fase, assim, é sempre bom averiguar Porque pode ter Algum ovinho ali guardado Vamos no quarto aqui Ah, tô dizendo, mano, tá me perseguindo, velho, velho. Não é possível Não é possível Ou 90% dos ovos Tem esse de 200 ou será, cara Tá me perseguindo Bom, machete nós temos bastante guardados ali. Eu acho que aqui vai vir outro Curupira daquele, hein. Podia ter vindo de Pterodátilo, passava rapidinho. um saco bosta nossas vidinhas estão só acabando cara vamos passar dessa fase aqui rapidinho também tá vamos que vamos rapidinho bora rapidinho vamos acabar com ela eu acho que não dá tempo velho acho que não tem como macetar o tempo acaba Mas vamos testar não não tem como macetar não o tempo vai acabar eu vou morrer pro tempo É, não tem como macetar não, o tempo acaba Cara, vamos dar um, um, um, um reset aqui que é isso, cara? Tá de sacanagem comigo Nossa, cadê os meus saves? Onde estão os meus saves? Não é possível carregar salvar estado no S. Não creio nisso. Carregar no L. Ah, mano, não, não, não, não, não, não. não. Sério isso, cara Carregar <risos> estado Opções Carregar, mas cadê os slots? Vamos que vamos, galera Ah, galera, isso aqui é onde é, é onde eu tô jogando sozinho, mano Isso aqui é minha outra conta Mas vamos daqui mesmo Isso aqui que eu tava fazendo antes De chamar pra vocês, velho Vamos nessa aqui mesmo. Que isso? Nossa, buguei o sapinho, velho. <risos> que bom. Galera, essa aqui eu tô apenas uma fase à frente daquela lá, beleza? Essa daqui só tem uma fase na frente. É, tá, essa aqui piorou que a questão do. Do loot. Só. só um minutinho, galera. Só pra mim ver aqui. Salvar estado, carregar estado, beleza. SL Não save aqui. Beleza. Cara, tá vamos.. Vamos com uma ah, aqui seria bom pro Terodatio, hein? Essas fases de tempo aqui são um saco, hein? errando o caminho desse jeito vai vai vai vai vai meu filho Eu, se não me engano ali pelo outro caminho tinha um ovinho cara o ovinho tá aqui boa ah veio nessa mano mas é meio ruim aqui cara mas como tá no final talvez não seja tão lá. boa no final no final tá Mac vamos que vamos vamos nesse aqui cara tem que vir a vidinha ah, não é possível esse esse 200 pontos tá me perseguindo boa galera estamos chegando aqui na no caranguejo praticamente não sei se essa fase é fase d'água. Vamos com o Nes, eu tô com dois, cara. Vamos com ele pra passar rapidinho. Vamos com o Nes aqui pra gente passar bem rapidinho. Essa porra fica atirando são é um saco, mano. Se eu não me engano, ele não para de atirar, por mais que você esteja longe. Tô foi, vou perder meu Nes pra você, né? O bicho mais insignificante do jogo. isso que isso o Nes rodou mano tá bom tem mais de dois lá também tá nossa e o Nes rodou mano vamos dar um save aqui a ah, cara eu não consigo pegar nada de bom aqui velho e chegamos no mestre galerinha opa ainda não Então que vamos Vou salvar aqui qualquer coisa e a gente volta daqui hein? Acho que aqui o pterodátil seria bom cara não dá pra bugar a fase que nem nós fazemos no Mario. Tipo, pegar a e sair e ir embora, você tá ligado? O jogo não aceita, o tempo acaba. Não te, não te permite fazer isso. Saco. No Mario é bom, você pode pegar a peninha e ir embora. Super Mario. Será que esse dá ovo? Vamos, vamos, vamos ver se ele dá. Não dá. Morre, cara. O cara conseguiu pegar o time certinho que eu tava atacando as duas machetezinhas ali, velho. Tá. Nossa, ele vem cá embaixo, mano. Vacilão. Beleza. Mais um save aqui porque eu não quero arriscar perder esse progresso aqui, cara. O vinho. Ah, foda-se. Não quero o Opa! Chegamos nele, hein. Vamos de nessa? Vamos de nessa. Essa fase dele aqui é chatinha, mano. Vai ter uns bichinhos meio OPzinho aqui. Nossa, que isso? Vem pro pai. Ó. Mano. filha da puta, velho. O bicho tava escondido, velho. Vacila isso aí, cara, vacila. Botar o um maluco escondido ali, é vacilo, cara. Ele acho que vai vir por cima agora, hein? Não, não, não. Deu bom. Cara, deixa eu pegar isso aqui. Ah, sem o NES é uma merda. Foi, foi, foi, foi. Mestreco, mais mestreco. Mais foi, foi, foi, que é mais treco. Ah cara, sem o NES aqui vai ser uma titica Se não me engano esse cara é bem chatinho Solta Ainda bem que eu não cheguei nele ainda Solta Acho que eu vou me prender aqui logo, hein Tô com medo de me prender e ele acordar, cara Não, não acordou Tá bom, já vou me prender aqui logo pra Não correr o risco Cara. Eita Daqui a pouco ele vai começar soltando um monte Cara, eu tenho que pegar o time aqui Pra descer na hora certinho Foi, nossa Pra tentar me dar uma metralhada logo, uma sequenciada Foi, galerinha Até que foi bem fácil Deserto, deserto, cara. Deserto é chato. Deserto, eu confesso pra vocês que é chato. Aquele mestre dele é horrível de chato. Né? Vamos que vamos. Nossa, meu ponto, que bom. Pensa, filho. Tá me tirando, cara. Tá pra lá, Sapinho. Ah, vamos de primeiro aqui pra ver. Não, não, só piora, só pior beleza, nossa, esqueci dos coco, mano. Eu esqueci dessas porras, cocos, eu Só me liguei no coco quando eu vi ele caindo. Vai cobrir, tá tirando de longe pra caramba, hein? Acho que vai vir um corvinho aqui. Esse aqui deve dar o vinho, hein? Esperado aqui, corvinho não, picando. Ah, não deu não. Ah, cada um desses deve dar, hein? Vou matar ele, não sei se vale a pena ou não. Pode dar perfeito de tempo, né? Nice. Tá ligado no time desse ovo desse coco caindo, mano? Porque ele cai, ele dá um kick. Ah! Caralho ali, ó. Eu nem vi, velho. Me pegou de surprise, motherfucker. Vamos, vamos de novo. Cara, eu não sei se dá, hein? Muito arriscado, mano. Vamos, vamos no estilo aqui. O Teme de Tsurugi mesmo. Não deu certo. Tem, estilo Ritei Mitsurugi não deu certo Vamos pegar uma machete aqui Porque senão não vai dar certo não Não dá ovo mesmo Vai morrer logo Cara, é sério? Nossa, o tempo, mano Tá, tem que ficar ligado Naquele caralho aqui agora ele vai vir pelas costas Porque ele é bem chatinho, mano Eu acho que ele não morre Com um tirinho só, não, hein se eu não me engano vai vir mais um, tem que estar ligado nele. Ah, agora não. Vai ter uma fase que vai vir um monte dessa merda. Não sei o que. Não! Finalmente! Eu uma das vidinhas que nós perdemos. Beleza. Opa, mais uma vidinha. Recuperamos todas. que é isso, Monsegui? Quer me matar do coração, cara? Era tão bom quando vocês não se mexiam. Mas sim, gostei. Acho que vai vir que vai ter mais desses sei, filho da puta aqui. Almoce... Opa, tem uma coisa aqui, hein? Ah, tomara que não seja pra pular fase, cara. Que isso, tá me dando uma coisa, hein? Yes, yes, yes. É pra pular fase. Ah, cara. Ah, fase de gelo, vamos puxar com os bichinhos mesmo. o oh, porra oh, porra Que é isso cara, não Preciso de tempo meu Não, eu preciso de tempo ah, eu vou morrer por tempo. Então. Meu Deus, me dá frutinha. Nossa, Nossa o tempo tá, cons tá consumindo muito rápido, mano. What the fuck! Eu odeio fase de tempo. Mano. Aí bota fase de tempo com o inimigo. Fudeu. Oh, boa. Foi. Nossa, que três pauzinho Será que desgraça é essa? Taquinho. Opa, dois mil é bom. Galera, eu vou terminar essa fase aqui com vocês. Pretendo trazer a segunda parte desse vídeo amanhã. Terminando esse gamezinho. Se eu não me engano, ele não tem muitas fases, cara. Depois dessa que só tem mais umas quatro. Dá pra gente terminar ele amanhã de boa. Então é isso. Vamos terminar essa fase aqui. Cara, sabia que ia vir um demônio desse. Essa fase aqui, pelo que eu tô vendo, não é fase de tempo. Não preciso me preocupar em sair correndo aqui um psicopata. Tem que me preocupar com os bichinhos atrás. Ó. Toma, filho puta. tomar uma machadada na cabeça. Beleza, então é isso. Uh. Só ver o que, que vai vir aqui. Ah, tá. Muito bom. Bom, galera, eu vou dar um save aqui pra amanhã nós voltarmos dessa parte, exatamente aqui. Espero que vocês tenham gostado e por... tenham assistido a... Não, não, não. Nossa que caralho, Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Fui!